Agora os passarinhos estão... Aqui ó, tá ouvindo? Esse dia promete ser muito bonito, choveu bastante E esse vlog eu vou fazer inteirinho Com a A6400 Com uma lente de 16mm Você tem duas escolhas quando você acorda de manhã Achar que o seu dia vai ser sensacional, espetacular Ou que vai ser uma droga Depende, começa e depende de você Eu já filmei aqui várias vezes Mas eu sempre, eu acho um look muito legal com é essa textura da aço inox e aqui começa tudo, né? Você sai de casa, você entra aqui e é daqui você já sai para o mundo. E aí você vem, começa o seu dia e aquela escolha que você fez ali agora há um pouquinho vai depender todos os fatores, tudo que você vai fazer agora, dirigir, executar a sua atividade no trabalho na escola, seja onde for, depende da decisão que você tomou agora há pouco, se o seu dia vai ser bom ou ruim. E Hoje vai ter umas atividades de conscientização, né, que a gente vai fazer agora de manhã cedo e aí a gente vai comentando durante o dia. Gente, eu vou tirar a máscara só um minutinho. Olha a beleza. Boa tarde, eu sou a Juliana Teixeira, sou administrativa do canteiro Maravilhas 3 mais conhecida como a prefeita do canteiro. Tudo que eu aprendi aqui no canteiro de Maravilhas 3 é que eu não consigo fazer nada sem saúde, segurança e meio ambiente. E o VPS para você, o que, que é? Apenas uma sigla? Não. Precisamos trabalhar corretamente, seguindo todas as diretrizes do VPS. A Juliana em uma palavra. Comprometimento. Juliana no futuro. Brilhando como sempre. <risos> Sabe por que eu faço tudo isso? Porque segurança é assim que se faz e eu faço. Meu nome é Fernando, repórter de BNews de hoje. Estou aqui com o Shimaru. Quais são as palavras é, em japonês da nossa narrativa de hoje? Fernando, Konnichiwa, Fernando-san. O que, que nós podemos trazer para a gente aí nessa narrativa de hoje em japonês? Podemos trazer a palavra Kenshin que é determinação, nós precisamos ter determinação para fazer as mudanças. Temos também a palavra ketei, que é o comprometimento. Nós temos que ter comprometimento com o nosso dia de hoje. Por fim, outra palavra que eu gostaria de usar, yuki, que é coragem. Coragem para mudar. Nós temos que fazer a mudança, fazer transformar, fazer acontecer. E desejo a todos vocês muito jutsuiô, que é força, e banzai, é vida longa, que a segurança é isso, é vida longa. No DB de hoje, a gente fica por aqui. E sabe por que nós fazemos tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E é assim que nós fazemos. É... Ai, meu Deus. Vai. Qual é...